Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como montar uma loja de bolo caseiro. Se você sempre sonhou com essas vitrines lindas de bolos caseiros, os mais diversos possíveis. E eu sei, é de encher os olhos mesmo, né? Eu fico encantada com vontade de experimentar um pedacinho de cada. Nesse vídeo eu vou te explicar com bastante detalhe tudo o que você precisa para iniciar essa aventura lucrativa na comercialização de bolos. Não é de se assustar com o crescimento dessas lojinhas de bolo caseiro, viu? Até porque o investimento ele pode sim ser pequeno no começo. Aí depois você vai investindo mais e crescendo gradativamente. A realidade de muitos brasileiros é essa, viu gente? Iniciar o negócio na própria casa e com esse tipo de comércio não seria diferente. Você pode sim iniciar em casa com baixo investimento, porque a estrutura e os equipamentos são de certa forma um custo baixo, te possibilitando iniciar de casa mesmo. E para te ajudar nessa empreitada, eu vou te passar algumas dicas para você montar aí mesmo na sua casa uma linda lojinha de bolos caseiros. Pessoal, basicamente, ao menos nesse vídeo aqui, viu? Existem três ou quatro tipos de lojas de bolo uma que você faz os bolos em casa e vende em casa mesmo com a porta aberta para a rua ou não e a outra onde você fabrica os bolos em casa e leva para um ponto físico para vender e no outro formato você compra bolo de doceiras e vende na sua loja física no último formato você fabrica e repassa bolos para as panificadoras onde elas revendem esse último não é muito porque na maioria das vezes as panificadoras já fabricam seus próprios bolos Então vai ser mais difícil você conseguir que eles peguem os seus produtos Se você me perguntar, Josi, qual desses formatos você me aconselharia? Olha, eu certamente diria para você que o melhor formato é fabricar e vender no mesmo lugar. Porque nesse modelo você pode deixar o cliente ver você fazendo através de uma parede aberta de vidro. Isso faz toda a diferença e passa a credibilidade do seu negócio. E eu já falei várias vezes que credibilidade é sinônimo de sucesso em vendas, né? Ninguém compra algo no qual não acredita, não é mesmo? Tem muita gente que monta a sua loja em casa onde ela adapta um cômodo da casa como um pequeno ponto comercial que pode até mesmo ser a garagem podendo abrir para a rua mas atenção viu gente não é porque você vai montar na garagem que não precisa esmiuçar o que a vigilância sanitária exige. Precisa sim, viu? Vamos para a parte que realmente interessa, o tamanho que você precisa ter para montar a sua loja de bolos em casa. O espaço interno ele não precisa ser muito grande, já que você vai precisar apenas de uma cozinha, um banheiro e a área de vendas da frente. Eu contabilizo que você vai precisar mais ou menos de uns 50 metros quadrados e já é é possível iniciar sua loja de bolo caseiro, mas atenção! Verifique na sua cidade quais as normas, porque pode mudar de cidade para cidade. Além do vídeo de como montar, eu vou deixar também várias receitinhas de bolos maravilhosas para você fazer e vender. Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, vai lá me seguir no Instagram, eu coloco coisas bem legais por lá, viu? Para te ajudar a empreender. E se você quer ver esse vídeo aqui na íntegra, vai parte da minha turma de alunos do meu curso online de como empreender. Lá você vai ter acesso a um treinamento completo com uma sequência de vídeos importantes para você seguir as informações passadas e replicar no seu negócio. O meu treinamento é incrível e vai te ajudar a expandir o seu negócio de uma forma bem organizada e o valor ele é bem viu menor do que um cafezinho por dia. E a melhor parte é que o espaço do aluno ele não é engessado, pois o tempo todo eu tô colocando mais conteúdo lá para vocês. Não somente conteúdo importante para empreender, mas também coloco conteúdo atualizado de acordo com a necessidade de vocês as dúvidas que vocês me mandam, então não fique somente aqui no YouTube, tá? Porque aqui é sempre uma introdução do conteúdo que tá completinho lá na área dos alunos. Eu espero vocês lá, o link ele tá aqui embaixo no box de informações e na minha bio do Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!